O câncer de mama no Brasil é o segundo tipo de câncer mais comum. Infelizmente, é um dos principais causadores de mortes. No mundo, a cada 24 segundos, uma mulher é diagnosticada com a doença. E o que as mulheres precisam saber sobre o câncer de mama? Para responder essa pergunta, um evento organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer reuniu especialistas no assunto. Olha, as mulheres querem saber exatamente como se cuidar e como detectar em fase muito precoce, então é muito importante que elas façam os exames periodicamente, consultem seus médicos pelo menos uma vez por ano. E é importante ela, ela realmente ter, ter no seu calendário as datas de exames periódicos e acima de 40 anos se programar para fazer as mamografias e assim que iniciar a atividade sexual começa a fazer o Papa Nicolau. Durante o evento uma das principais palavras foi a prevenção cuidado que deve ser feito em todas as fases da vida. A gente deve fazer atividade física constante, né? pelo menos 150 minutos de atividade por semana, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, ter uma dieta rica em frutas, verduras, em óleo, em peixes, diminuir o consumo de carnes vermelhas, de alimentos processados, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, na verdade a gente não tem uma restrição no limite de bebida, né então a gente recomenda não utilizar a bebida alcoólica, evitar o cigarro também, evitar o tabagismo, ter esses hábitos de vida saudáveis para a gente conseguir redução do risco então de ter o desenvolvimento do câncer. O diagnóstico precoce ele deve ser feito através do, da, sempre do autoexame, né? É antes do período menstrual, ou depois do período menstrual, quando as mãos já estão mais menos sensíveis, e através da mamografia. A mamografia é muito importante a partir dos 40 anos, para detectar as lesões que não são palpáveis. Né? E a mamografia eh, faz a detecção dessas lesões, e após uma mamografia suspeita para alguma lesão, deve ser feito a biópsia. Os especialistas também concordam sobre a importância da mamografia, que deve ser feita anualmente por mulheres acima de 40 anos, o que contribui para a redução da mortalidade em razão da doença. É muito importante realizar a mamografia a partir dos 40 anos para todas as mulheres. tá? A mamografia é um exame que consegue reduzir a mortalidade da doença do câncer de mama. Por quê? Porque na mamografia a gente consegue identificar as lesões muito pequenas, aquelas que ainda não são palpáveis na mama. E somente através da mamografia que a gente consegue identificar essas lesões. Essas lesões sendo tão pequenas, que não são palpáveis, a gente consegue então ter esse diagnóstico mais precoce e aí a gente vai conseguir dar um melhor tratamento para paciente. Então realizar a mamografia ela é realmente importante, né? e muitas vezes a gente não pode deixar de fazer a mamografia e, a, e confundir de fazer só o autoexame. Né? Então, como a gente estava discutindo, é, quando a gente passa a fazer só o autoexame da mama, eu vou esperar a palpação, ter um nódulo palpável, muitas vezes eu perdi o tempo de ter diagnosticado esse nódulo quando aí ele ainda não era palpável. Então, por isso a, a extrema importância de realizar a mamografia. E quando a doença chega, um dos remédios é o apoio. E isso a Rede Feminina de Combate ao Câncer sabe muito bem fazer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer tem como objetivo geral dar o apoio ao paciente oncológico dentro das suas necessidades. Que aquele momento difícil, aquele momento de você ter o diagnóstico de um câncer e como você, como você reagir, né? É, às vezes a pessoa fica assim. Né? Então a gente explica todo o processo de tratamento, como é que é, a gente dá apoio nesse momento que eles precisam de leite, de medicamento, de suplemento, a gente realiza visita para eles, faz todo esse acompanhamento ao paciente. Para a Secretária Municipal de Saúde, a doença precisa ser levada a sério e procurar auxílio o quanto antes melhor. A nossa porta de entrada é dentro da atenção primária ou dentro da casa de saúde da mulher quando nós falamos de câncer, tanto de mama quanto de colo do útero, tá? Também evidenciando que a atenção primária atende essas mulheres porque nós temos a coleta de preventivo, as, as é, consultas de rotina da saúde da mulher e através desses exames ela tem um retorno para o médico de referência dela e depois ela passa para essa rede de atendimento dentro da nossa central na Secretaria de Saúde, que é a central de municipalização e agendamento, aonde as mulheres que necessitam de tratamento são colocadas nessa rede do Estado e são referenciadas dentro de cada especialidade necessária ali para o tratamento.